Eu desisto de enviar vídeos para esse canal aqui. MrBeast é uma das figuras mais influentes e conhecidas do mundo dos últimos tempos. Até porque vamos ser sinceros, o trabalho dele é simplesmente sensacional. E dizer que não é sacanagem, porque o tanto de dinheiro que ele investe, o tanto de dinheiro que ele doa para outras pessoas eu acho que nenhum outro youtuber jamais fez isso. Daí você mistura a qualidade da edição com a qualidade da imagem e bum é a fórmula perfeita. Porém nem sempre foi assim, até porque ele começou com vídeos de Minecraft e Pokémon que eram bem bem bostinhas, pra ser sincero. Só que hoje, ele deu a volta por cima, porque conta com mais de 100 milhões de inscritos. E dou aí Lamborghinis e um milhão de dólares para as pessoas, só porque ele acha legal, porque ele quer e é legal, é conteúdo. O MrBeast se preocupa tanto com a criação de conteúdo, que ele tomou uma decisão de expandir seus vídeos para todos os lugares do mundo. E com isso veio o MrBeast em espanhol, que é um canal que ele contratou toda uma equipe de dublagem espanhola, para assim expandir o conteúdo para quem fala, Espanhol. Fora isso, ele também criou o canal MrBeast Brasil, para aqueles que falam português conhecerem ele também. Até porque a gente sabe bem que nem todos os brasileiros conseguem falar inglês, e a estratégia dele funcionou perfeitamente, porque hoje muitos brasileiros amam o MrBeast justamente por conta do canal MrBeast Brasil, ao ponto de nem imaginarem que o canal verdadeiro é somente o canal MrBeast, que ele é americano, enfim. Fora os outros canais, como o canal árabe, o francês, o indiano e outros. Ele tem muitos canais, tá? Mas esses canais foram criados somente por estratégia de marketing. E o MrBeast simplesmente decidiu parar de produzir pra esses canais que falam outros idiomas. E isso nem sou eu que tô dizendo. E sim, ele mesmo. Porque dias atrás ele postou um vídeo na grande maioria dos canais de outros idiomas com o título de... Desisto. Eu confesso, eu confesso que quando eu vi eu achei que seria mais um vídeo normal dele, mas não é De fato, ele vai desistir dos outros canais dele em si, só que é por um motivo bom É, é MrBeast, né? Graças a esse engajamento absurdo que o MrBeast teve em diversas línguas O próprio YouTube liberou uma função que com certeza colocou os vídeos do MrBeast em um outro patamar E tio Sam, qual é essa função, véi? Mano, se liga Basicamente você vai poder entrar no canal principal do MrBeast, um americano E vai conseguir ver o vídeo em qualquer idioma que você quiser Sim cara, todos os vídeos do MrBeast vão ser dublados na língua que você quiser Vocês tem noção do quão foda isso é tá no YouTube? Por exemplo, se você quiser assistir o vídeo em português, em espanhol, árabe, vietnamita Você vai conseguir assistir Exemplo aqui ó, é o Mr. Beast falando em vietnamita Que eu nem sabia que existia essa língua Se liga, o editor deve estar colocando aqui, ele falando meio esquisito Atuações aqui, ó, 10 de 10 <risos> É óbvio que o YouTube não fez essa função apenas pro MrBeast Porque ainda é uma função que é apenas um teste Que é oferecido para poucos criadores Eu, por exemplo, não vi nenhum outro, mas eu sei que tem E com toda a certeza do mundo O que o MrBeast vem fazendo, como espalhar canais para o mundo todo Com certeza influenciou muito o YouTube ter feito isso Até porque o MrBeast parou de ser apenas apenas um canal no YouTube e virou basicamente um programa que qualquer pessoa do mundo consegue ver. O YouTube não vai conseguir ignorar o que esse cara vinha fazendo dos últimos tempos, mano, dentro da própria plataforma deles. E é mais do que merecido esse reconhecimento que ele tá tendo, porque nesses últimos anos ele mudou completamente tudo, mudou a forma como as pessoas olhavam o conteúdo aqui no YouTube, principalmente uma era que todo mundo prefere ver um TikTok, prefere ver um Shorts. O cara vai lá e me mete Sei lá, Round 6 da vida real, quem não vai querer ver isso, tá ligado? Tudo bem, você pode não gostar, não achar muito interessante Mas é impossível negar que o MrBeast é um gênio do YouTube Pois quando você ia imaginar que um cara Que gravava vídeos no quartinho dele Jogando Pokémon e Minecraft Ia conseguir bombar um canal no YouTube E ajudar várias e várias pessoas E fazer vídeos inacreditáveis E repetir as mesmas coisas em diversos Vídeos diferentes em outros canais Espalhados pelo mundo todo eu Acho que nunca, acho que você nunca imaginou isso Nem eu imaginava, velho Pra mim era só vendo Extreme, Monarch e Dali, tá ligado? Yuri Pie no máximo Querendo ou não, o que o Mr. Beast anda fazendo É de bater palma E depois de tudo isso o YouTube reconhecer que O que ele faz merece o reconhecimento É, é muito foda, velho. É, é muito foda, porque, pô Principalmente com essa função Que graças a ele vai mudar toda uma Forma que as pessoas olham o YouTube Porque é algo que a gente só via em filmes Em séries, em outros streamings Hoje, a gente dá início A uma parada que é revolucionante Revolucional, revolucion... Nossa Revolução foda, velho. <risos> Tô sendo testada graças ao MrBeast Provavelmente, logo logo, vários e vários outros canais também vão ter essa funçãozinha e se duvidar daqui a pouco você vai estar tá até vendo eu aqui falando em inglês, tailandês, tipo, Hope's my dears, Uncle in the area, e é uma dublagem, tá ligado? Não sou eu falando, é, é da hora, mano, é da hora. Eu acho que a gente tá cada vez mais perto de um futuro bem promissor em relação a avanços de qualidade de entretenimento, porque, mano, vai chegar uma hora e é só você postar um vídeo que automaticamente vai gerar toda uma dublagem instantânea para todos os idiomas de de todos os mundos. <risos> todos os mundos é foda. E aí, meus amigos, é, é a revolução bem na nossa cara, assim, tá ligado? E <risos> eu acho que é isso É basicamente esse o caso de hoje Diferente dos vídeos anteriores Eu quis falar de algo mais de boa Algo mais, sei lá, curiosidade Porque de verdade, isso é o início de uma nova era É o começo, tá ligado? Pode ser meio bugado às vezes Não é pra todo mundo Mas é o início de uma nova era, mano E claro, é óbvio que infelizmente é triste Deixar vários e vários canais com milhões e milhões de inscritos abandonados Mas é por um bom motivo do jeito que o MrBeast é um gênio Ele vai conseguir achar alguma coisa pra fazer com esses outros canais E é basicamente isso Pra quem não me conhece Eu sou o Tio Sam O seu contador de casos da internet E esse foi o caso de hoje Não se esqueça de curtir o vídeo E também de se inscrever aqui no meu canal E me ajudar a chegar a um milhão de inscritos Um milhão, pelo amor de Deus, véio. chega, chega Tá demorando muito, véi E também comenta aí o que você achou Porque na moral, falar que não é da hora Mentiu, mentiu muito, mano E é isso, falei demais Fui até o próximo caso. Mr. Bicho, coma minha bunda.